Meninos e meninas, senhoras e senhores, chegamos mais um Game Retro. Dessa vez tem ele, o Eliton Farias. De Serraria. Para o universo, para o mundo. 40 anos só de profissão. 42? e dois. Dois? Quarenta dois. Já perdi dois. Quando rodava a vinheta, a gente vai saber um pouco da história de e vida. E como é que mexe nesse pinguelo aqui? Espera aí, tu vai aprender. Vai tá Faz 29 anos. Porque é eu 29. não mexo nesse pinguelo aqui? Pronto, meu roda menino a vinheta. que tem 31, tinha dois anos. Ainda. Antes do pinguelo, roda a vinheta. Wellington eu. de Farias. Wellington Alexandre, né? Wellington Alexandre de Farias. É porque é o seguinte, meu Sim. pai... Manuel Salles de Farias, Sim. ele morava em Serraria e lia o Manac Seleções. É. E era tudo em inglês, E aí então... falar isso, Manac? Pois é, ainda hoje existe. existe aí né? é. Aí o, no, botou era o nome novo, dos filhos, hein? tudo em inglês. Sim. O Elton, Wilton, Watson, o Wallace, William. Pronto, vai por aí. Agora é, tudo mais nascido em Serraria. Quer jogar Super Mario, disse que faz quantos anos que não joga? Faz 29 anos por aí. Como é que era o controle antes? Era uma pinguelinha menor do que essa. É? Era. Pronto, eu vou deixar você jogar mário, tome mário, você é pra isso, jogar com mário, é? É, jogue. Sim, aí eu aperto a onda aqui. Não. <risos> aqui não vai, não. Essa pinguela. Pra é frente, muito... né? Bota pra frente. Essa pinguela é muito moderna. Aqui, uma aqui, olha. Ah. Aí, aí aqui, ó. Tu pula. Não, tem que pular Onde aqui. é que eu pulo. pulo aí, aqui, ó. E é? sai também aqui pula, olha. É, Mas, pera aí, aí, olha. O bicho passou olha, demais. Na bola, Eita. tu pula. No X, tu pula e aqui tu anda. Vai pra frente ou pra aqui trás? Aqui eu ando, né? É. Eu quero dar uma cabeçada aí. Aí aqui eu pulo, né? Ma jogando, mas diga. Olha. Blá, já sim. morreu. Tá vendo? Já morri, é. Pronto, agora é minha vez. Segura aí. Conta um pouquinho da tua história de serraria para o mundo. Eu nasci no dia 9 de setembro de 1956, sim. na rua Monsenhor Valfredo, número 84, Hoje, 103, no centro do centro do universo, que é a serraria. Serraria. Fria Exato. não, amulesta. Fria que só a gota... A gosto agora lá vai estar tá torando. Diga uma coisa. É... Que bom pra fazer aquela sacanagem. Eita, eu não ia nem falar nisso, mas tu tocou Meu no filho, assunto. Meu filho, você toma uma. Porque tem aquelas broxadas, né? Tem. Nunca sei, não... nunca brochei o, não, querido. Não? Não. O cabra que disser é que não broxou é um mentiroso, aí você... Por isso, fiquei tão nervoso que... É. É. <risos> Meu amigo... Eu... <risos> Me diga Depois aí, ué. Depois dos 60, o cabo dá uma broxada cara no frio e toma uma. Bota pra cima do né? tu jogar aqui também, peraí. Toma Aperta aqui. E é? E é. Toma um. <risos> Como era o Elton na infância lá em Serraria? Rapaz, eu tive uma infância sobre muito rigor. Pra você sim. ter uma ideia. Rapaz, aperta aqui que pula, no X, é, né? olha. É. Eu só, eu só. Aqui, é pra cá, ué. Tem que Meu subir esse negócio pai... todinho aqui. E é? É, vá. Meu pai... Ah, foi demais. Volta pra cá. Volta pra mais um pouquinho. É em cima do. do... Aí. Aí, agora. Ah, pro sim, lado. Sim, aí agora... eu vou, né? É, não, aí você vai ter que subir, homem. O programa vai ser todinho aprendendo. Subir é. mais ainda, é? É, homem, suba, vai subindo. Isso, subindo. Isso, Isso. para cá agora. Para a tua direita. Acerta. Agora sobe. Para direita. Só. Para direita. Agora tem que pular aí, ó. Aí, vai, joga. Pula, uh! pula, Zé. <risos> vai a Desde a infância. Aí, foi aí eu, era, eu era muito rigoroso. Meu pai era muito rigoroso. Sim. Eu só tinha direito de brincar com os filhos de Zé Merardo, Sim. que era amigo do meu pai lá. Com eles. E com Jorge Rocha, filho de Geraldo Rocha, que só ia pra serraria de, de, de ano em ano. Passa férias lá? Era riquinho, era? era? Era minha carta de alforria. Quando ele chegava, eu tava livre. Por quê? Porque meu pai não deixava a gente sair pra rua e lá ele tinha uma casa grande, amigo do meu pai, e eu ficava solto Sim. lá ali, brincando. E muito ruim de escola, viu? Meninada, não siga meu exemplo, não. Porque era, <risos> olha, fa falou em estudar, eu tava fora, cara. Era... Gostava de música, tocava na banda. Uhum. E eu era muito danado na classe. Ah. Eita, muito danado. Sim. E dona Eterna, diretora do grupo, disse: se você não se aquetar, você não toca na banda. Foi como eu consegui me aquietar. Era é o quê? Uma banda de quê? Banda macia. Banda macia. Eu tocava toquei mesmo. tarol muito tempo, depois passei ah. pra corneta não morri. Hum. Depois fui. Tocar corneta. Peraí, aí, vai chegar a tua vez. Pera aí, vai, daí. Aí fui tocar corneta, cara. Sim. Agora, a matemática, a famosa matemática, me atrasou muito tempo, eu apertei aqui. É, sim. você mesmo, é. Vá pro lado e me bota assim. Me atrasou pra cima. muito tempo, Na cara. Boa. Como foi que o Edson se apaixonou? Começou no rádio ou no jornal, Hélito? Eu comecei... Homem, oh, é no X, e é pra cima. Ah, é. é. <risos> Eu comecei, eu comecei na Rádio Tabajara, PR4, na rua Rodrigues de Aquino. No centro, um deixa o pessoal. No centro, time de... Vai devagar, Acá, homem. Não, não vai, rapaz. Quem era pingueiro... tempo contigo? Tem algum que eu, tá vivo ainda? Hernan... Eu, quem me levou pra Rádio Tabajara foi Gilvando de Brito, grande jornalista, hum. cineasta, é tudo, Gil é tudo. Hum. Aí eu trabalhei lá com Hernando e Hardman, Oral, Tetel, é... é... Paulo Rosendo, Antônio Assunção, Assis Mangueira, nada, nada. era um timácio, tinha, tinha eu eu Toscano, uma turma boa. Fora, fora a tua pessoa, ainda estão vivos tudo aí? Assis Mangueira está aí, Carlos Antônio do, do Show das 13 também, é, depois chegou aquele menino de Santa Rita, meu Deus, que é a família toda de radialista, tudo radialista de tudo primeira. Jardim Camargo, tudo radialista Tudo radialista. Aí começou uma tabajara. Tabajara, aí com um mês, aí tá o vendo? seguinte, com dois meses depois eu fui para o jornal A União. É verdade que ainda era máquina de escrever? É, era verdade, por muito tempo, por muito tempo. No X, homem, no X aí, no X Sim, isso. por muito tempo era máquina de escrever, cara. Falado, isso. Tu sabe, tu sabe Sei. Ou teve que aprender? Ele... Não, sei A... bem. No fomos... X, no X, no X, olha. E parece que não tem freio, né? Esse cima dele não tem freio, não. Sei datilografar e muito bem. Um curso que eu fiz de datilografia em Serraria Sim. me garantiu a profissão de jornalista. Cheguei na Raita Tabajara, eu, eu redijo assim sem olhar para o papel. é? Yeah. É. Aí fui fazer o concurso de datilógrafo na, na Universidade Federal da Paraíba. E passei, ó. Sim. Graças a Deus. Eu deixei até eu me benzer aqui que foi uma das melhores coisas da minha vida, um concursozinho federal. Fui nomeado, por, com licença da palavra, Fernando Henrique Cardoso. Ele não fez favor nenhum a mim, não, viu, doutor não. Fernando Henrique? Eu passei com o meu mérito, tá o senhor tinha que nomear mesmo. Não é? Agora eu ganhei dinheiro mesmo, foi na época de Lula, viu? Do governo de Lula eu ganhei dinheiro. Ah, Jesus! Na universidade, como funcionário. É exato. Mas me diga uma coisa. Hum? O Wellington, depois que veio... Vê o que foi que você uma pessoa. Eu tô aqui desde 1959. Certo. Aí meu pai morreu em 66, a gente ficou meio apertado, foi para serraria, 72 oh. nós voltamos, morei nas Coremas. A, a, até hoje eu, eu me deleito quando me lembro minhas minha, minha infância na avenida Coremas 463. No centro. A, a, com a casa alugada, uma senhora chamada, Az, olha o nome da mulher, Azor Cerise, a mulher chamava Azor Essa era boa. Quando atrasava o salário, ela dizia, seu salário, pronto. O, lá, o vem as, lá vem as orcerias, fecha as portas. Atrasava o aluguel, era? Não, meu pai não deixava, não. Mas ela, ela no dia do pagamento, ela já, não precisa chamar, não. ela já tava lá. Ah, danada, já esperava em casa. Era. Aí, como foi que, que o Ed entrou na rádio? No rádio? Sim, aí, Gilvando de Brito, eu era bilheteiro da, do Estado Almedão, rapaz, é. recebendo os bilhetes lá. e Subemprego, né, na Sudepar. Fui botado lá na Sudepar por Roberto Cavalcante, não o meu ex-patrão do sistema correu, meu conterrâneo, que foi presidente do Cabo Branco, Sim. prefeito de Serraria. E tal, aí, Gilvando de Brito disse, rapaz, vai sair... É, Armando Nóbrega, grande redator. Peraí que sou eu, não, tinha não Grande não. redator de Santa Luzia, tá pedindo oh. demissão. Tu topa ser jornalista, eu digo uh. agora. Cavalinho selado. Eu, amigo, não sabia de nada. Uhum. A primeira vez que eu fui escrever. Vai, aperta, a primeira rodar. vez Moxinha, que eu fui. Aí, no a não, primeira não. vez que eu fui escrever a palavra procissão foi nocego. Foi como? Eu botei com S, com Cidila, eu botei de todos os jeitos. Aí chutei com dois S e ah, acertei. Acertou pra cima. Naquele tempo não ah, tô tinha... tô brincando, acertei, acertei. Não Não tinha o corretor não, né? Do, do Word, não, não, né? Não, meu amigo. <risos> não existia nem Bill Gates, meu amigo. Naquela época. Entendeu? Sim. Sim. porque o pessoal colocou o nome do Ed tudo Língua de tesoura é? Rapaz, isso aí foi por causa... Não, isso aí já foi no rádio, depois. Sim, na rádio. na rádio. Isso foi porque quando eu fui pra o Correio Debate... Sim. É... Já eu morresse. Já morri, né? Nem... tu já passou é, de negócio. fase. Aí o Rui Dantas viu, viu uma música e eu... Da tesourinha, tá? Aí disse, rapaz, é a cara deu, é, tá? Ficou com minha vieta. Aí botaram esse nome, Língua de Tesoura. Por quê? Tu falava de Não, por causa da música. Ah, não. é porque eu, tinha, eu ia fazer o contraponto, né? O contraponto. Ah, eu pensava que é dar... porque tu tava nos políticos assim, é só? Não, eu tinha que dar umas cacetadinhas, umas cortadinhas, tal, pegar umas brigas com o Fabiano. Hoje não posso brigar, não, quero ele é meu patrão. Não, né? não faço Se eu não. Brigar, ele me demira, não faço né? não. Não é faço, a vida, não. né? É a vida, querido. Não vou fazer o quê? Mas tu já pegou fight com ele na rádio alguma vez assim? Já peguei. Vocês já foram concorrentes, não já? Não. Não? Nunca? Não. não. Não, a gente pegava assim no, no programa. Cara. Nunca fomos de concorrente, não. <risos> Rapaz, e, tu acredita? E na, não é bom brigar com o pai velho, não, viu? Tu acredita que. Pelo Deus, consiga. o programa tá tão bom que já tá acabando. Quem? O programa já tá acabando, tão bom. Cara, eu tava quase chegando lá, já vai acabar. Ei, vem cá, pra internar aqui, deixa eu passar um pouquinho, pra internar. Tem a algumas histórias com o político. Tem alguma engraçada, não? Ronaldo. Eita. Não tem, Ronaldo não, que é tem uma maravil... Tem com o Ronaldo também, mas tem uma maravilhosa. Conta uma bem curtinha, maravilhosa, pra gente terminar. Eu entrevistei Sim. aquele cara que foi prefeito de Bahia. Como é o nome? Eu era novo. Expedito? Expedito, eu chegando na Assembleia, novo, aí me encontrei. Vinha saindo Expedito. Sim. Aí eu entrevistei, papai. O Norte publicou. Sim. Só que eu entrevistei Expedito pensando que era Zé Maranhão. Oxente. Olha, a diferença. Que eu achei. Não, eu achei. Tá bigode parecido? Baixinho. Ah, peraí. A voz grossa. Eu digo, esse cara é Zé Maranhão. E começou a entrevistar, mas sem falar o nome, cara. Sim. Aí depois é Maranhão... É tu, vai. <risos> Zé Maranhão rapaz, saiu uma matéria sobre mim aqui que eu nunca falei. porque na minha aqui. Perta a bola, a bola lá aqui. Olha, aqui é. Aqui, bota pra baixo. Cara, e saiu... Sim, E saiu a matéria. Como se fosse Zé Maranhão falando. Meu Jesus, oito. Eu não conhecia a galera ainda, mas eu via o Zé Maranhão assim de foto e tal. Aí veio o prefeito, não era, nem sonhava ser prefeito de Bahia. Como é o nome do né? né? Zé Maranhão, bigodinho. Entrevistei. Como eu não o abordei Zé Maranhão, ele achou que eu tava entrevistando Sim. ele bem. Foi respondendo, né? E tu me perguntou o seu Zé Maranhão, não, né? Não, aí... <risos> E o Norte publicou. Rapaz, tem que ser dois programas <risos> pra esse rapaz. E hey, o Norte publicou, viu? Foi? Foi. E lá embaixo colocou o Edito Farias. Naquela embaixo. época eu não assinava não. Assinava não? Não. Dá pro é é mas não tem medo, depois. né? É, pra tá Ei, tá acabando o programa, isso tá bom demais, rapaz. Aperta aí pra rogar. Como é? Escuta só. É, deixa aí tua rede social. Tu tem Instagram, Tem Instagram. Tem Instagram é Como é da, que é? W Underline Farias. Essa frescura, quer dizer, é o sublinhado, né? É, é. Sim. W Sublinhado Farias. E tem o programa Twitter, na TV. Do, é a mesma coisa. É, e tem o um programa na TV do Gordinho. É o historiando. historiando. historiando Fala aqui é pro prado. povo, pra, passa aqui dentro. É aqui, né? passa todo dia também. Pra, pra resgatar a história da política. Coisa, se você tem uma história muito boa pra contar, tanto faz ser um lixeiro como ser o governador. Uhum. Às vezes você é mais importante que o governador. Exato, porque que bota o governador lá. Prefeito, senador, tudo. Tem que Prefeito, falar baixo. Ricardo, quando eu souber tudo não. isso pro cara mais importante do que ele, ele passa da uma rodada difícil. Como é que ele bota a gente, nele, a gente nele lá? Ele não me processou. Foi, mas essa é outra pauta para tá outro programa, né? É, me processou e eu paguei 10 mil conto. Ah, <risos> danado. Escuta, o tu... Vai gost... pra campanha de Jorge <risos> <risos> <risos> <risos> Ei, tu gostasse dessa blusa aqui? Cara, chique. Tô chique, chique tá então, não? Essa aqui não, essa aqui é da JB Multimarcas, querida É bom lá? Fica ali em frente à feira de Itambaú. É bom? prazer de Israel. Feria? Fica bom? Vou bater lá. Bata eu lá? Eu tô dizendo lá que você é meu amigo, eu Poxa, tenho um abatimento. desconto batimento. na hora. JB é Multimarcas. JB Multimarcas. Ótimo. Ali na Almeida, está uma ali, né? Ótimo. feita a feira de Itambaú. Empresarial Israel, beleza. 296. Tô chegando aí, viu, das marcas. Aí. Chega. Você a tá não esquece. Ele, ó. É, você não esquece aí de ativar as notificações pra receber o programa da TV do Curtinho. É, Segue, maravilha. arroba TV do Gordinho PB, segue o Wellington, o oh, W underline Paris, é. arroba Praga TV, é pra você um xerixau. E semana que vem eu vou receber sabe quem? Hum. Vou dizer não. Deixa de brincadeira. O <risos> príncipe da ousadia. Quem é o cara? É Poxa, sucesso estourado. Viu? É? Uh! Quem é, bicho? Eu vou te mostrar ele já. já. Beleza. Um cheiro e tchau até o próximo Game Retro. Olha <risos>